Na primeira entrevista no Terraço falamos de saúde pública, governo municipal e força sindical. Para isso convidamos a presidenta da Associação Municipal de Agentes de Saúde, desde Gravatá, Pernambuco, em entrevistas no Terraço, Tatiana Fradique. Meu nome é Tatiana Fradix, sou natural de Recife, filha de Gravataense. Os meus avós também são daqui de Gravata, nascidos na zona rural, no sítio Penon, e o meu avô daqui de Gravata mesmo, José Meliquil, muito conhecido como Machante, e a minha família por parte de vó, é a família dos Fradix, muito conhecido em Uruçumirim. Vim morar em Gravata na minha infância, passei um tempo aqui, depois voltei ao Recife, estudei na escola da Coab 1, né, Monsenhor Elias de Almeida, e decidi me morar em Gravatá após a minha adolescência, porque sempre gostei da cidade, por ser uma cidade acolhedora, um clima bom, onde eu sentia o aconchego das, da população. Em 2001, eu passei no concurso para agente de saúde, então comecei a trabalhar no município, na prefeitura, sou funcionária pública desde então, e de, daí por diante começou o meu interesse pela saúde pública do município, onde eu comecei a, a entender o que era saúde pública e o que eu poderia fazer para ajudar a comunidade. Porque o trabalho de saúde do agente comunitário de saúde está voltado especificamente para a saúde da população, da comunidade. É tanto que um dos princípios do concurso da seleção pública é você morar na área que você pretende atuar, para que você tenha propriedade e conhecimento da saúde da localidade porque a saúde global a gente pode conhecer, mas cada um tem a sua peculiaridade e seu determinado local. Então isso fez com que despertasse meu interesse, aonde eu estudei para a técnica de enfermagem, para ir me especializando um pouco mais e para que eu pudesse também ter um conhecimento do que eu poderia fazer pela minha comunidade. Eu acredito que isso me fez conhecer os dois lados, as duas realidades, uma de morar na, na capital e outra de estar no interior, e sentir realmente a diferença e a carência da população, e o que me mostrou também que são as pessoas mais hospitaleiras. A carência talvez traga isso, uma proximidade maior, um aproveitamento maior de tão pouco do que você pode dar. O meu trabalho na vinda sindical começou logo que eu iniciei como agente comunitário de saúde. Nós tínhamos que nos associar, e eu não gostava de algumas atitudes dos representantes que fazia parte da diretoria no momento. Então aquilo me incomodava, porque eu via que era uma coisa voltada para o trabalhador e não refletia na comunidade, eu acho que o trabalho sindical não pode ficar só para os servidores. A gente também tem que passar isso para o que é o nosso trabalho. Eu acho que é um conjunto de ações. Se o trabalhador está bem, o trabalho flui bem. Então, por não aceitar algumas situações, eu sempre questionei muito. Então, em determinada situação, chegou ao momento em que apareceu a oportunidade para que eu me colocasse à disposição do sindicato para fazer parte de uma diretoria, aonde a gente conseguiu chegar a cadeira da associação e começamos a mostrar um trabalho que era o que eu sonhava e um sonho, como se diz, é um ditado bem popular um sonho que se sonha só, é um sonho então a gente conseguiu transmitir isso e passar para os associados que se a gente conseguisse ter os direitos sindicais nosso trabalho também seria melhor entendido pela população porque a partir do momento que o associado, que o sindicalizado tem os seus direitos respeitados ele consegue transmitir tudo o que ele busca no serviço para o usuário. Então a gente conseguiu mostrar à população o verdadeiro valor do agente comunitário de saúde através das brigas sindicais, através das mobilizações. Eles apoiaram, eles entenderam, eles participaram. Isso foi o que mais me, me emocionou nesse período de 60 dias de greve em frente à prefeitura, a população trazendo lanche, a população oferecendo sua casa para que os sindicalistas, os grevistas pudessem usar o sanitário. Então isso mostrou para a sociedade gravataense a importância não só da luta dos servidores, mas da importância do sindicato. Cada item da pauta foi debatido na Assembleia de hoje. A mesa diretora, juntamente com os servidores, ainda não decidiu se irão entrar em greve. Mas caso a Prefeitura não atenda novamente as reivindicações, vários serviços públicos podem ser paralisados nos próximos dias. A reunião de hoje foi deliberada na sexta-feira, pelo não cumprimento do que o prefeito tinha dito que sairia o pagamento na tarde da mesma sexta.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 Enquanto os secretários do prefeito ganham 8 mil reais só para visitar a prefeitura. Enquanto nós... Nós também temos a ciência que eu acho que 30% ou 40% da população gravataense é servidor público. Então isso refletiu diretamente na população de gravata, porque ou você é servidor público, ou você é filho de servidor público, ou você é cônjuge de servidor público. Então, dessa forma, a gente conseguiu mostrar que realmente o trabalho unificado e o trabalho globalizado e de união, porque não é só um sindicato, são duas associações e o um sindicato. A partir do momento que nós nos unimos, mostramos a diferença, tanto para a população gravataente como para os representantes. Conseguimos o que nós amejávamos, não só a conquista, mas o respeito ao trabalhador e ao funcionário público do município. A parte mais importante do, do trabalho sindical é o associado. Então, o que faz a diferença numa luta sindical é a quantidade de filiados que nós temos. Precisamos mostrar à sociedade, mostrar aos governantes que a maioria se faz presente, que eles entendem que a participação, que a questão deles estarem no sindicato, mostra fortalecimento. É diferente você ir para uma briga, para uma greve com 15, 20 funcionários. E o que nós conseguimos mostrar foi em torno de 200 a 200 a 300 funcionários na rua, em torno de 60 dias. Nós em nenhum momento fraquejamos, pelo contrário, começamos com 150, chegamos a 200, conseguimos parar com 60 dias de greve por decisão dos associados, em torno de 300 filiados. Então a filiação mostra a força sindical no município, mostra a expressão do servidor à busca dos seus direitos. Qual seria a responsabilidade direta do governo municipal no trabalho que vocês fazem? Como é que eles podem agir, como é que o governo municipal pode agir para ajudar vocês no na seu na sua trabalho tão necessário? O entendimento seria dos governantes simplesmente de cumprir com seus deveres, respeitar o que é de direito do trabalhador. Porque fica bem claro e muito fácil do trabalhador, do trabalhador fazer e desempenhar sua função quando ele está satisfeito. Do lado de cá, a gente também tem conhecimento que nunca vai ser 100%, isso é muito natural. A gente sabe da dificuldade que os municípios vêm passando, a crise nacional, a gente tem o um conhecimento, mas com um pouco de respeito que os governadores conseguem trazer para os seus trabalhadores, respeitando, entendendo, colaborando, então isso flui perfeitamente. A gente consegue no município de Gravatar hoje, com 176 mais ou menos agentes de saúde, fazer o trabalho de 300 pessoas. Porque nós somos agentes de saúde, devemos estar na comunidade, mas nós ajudamos nos PSFs, nós ajudamos na recepção, nós entregamos medicação. Então, se há um comprometimento do governo com esses servidores, também há um comprometimento do servidor com a gestão. E não só com a gestão, mas com o usuário, que é o foco dos dois. A gestão trabalha para o usuário servidor trabalha para o usuário. Então se a gente consegue fazer essa tripartite, eu acredito e eu tenho isso na na realidade do meu dia a dia que isso funciona, porque é um ajudando o outro a construir o que a gente chama de saúde pública, o que a gente chama de serviço público. Domingo passado o plantão foi fechado, foi uma decisão dos médicos plantonistas, porque tinha pouca medicação. Então eles tiveram que optar, ou deixavam o plantão aberto para dar assistência ou restringir o acesso. Mas no município, onde só tem um hospital, fica difícil de restringir o acesso. Já não são todos os dias, mas pelo menos uma ou duas vezes por semana isso está acontecendo, infelizmente, por falta de material, principalmente. Hoje no município de Gravatá nós estamos com um índice de infestação de 15%. É o maior já visto no município e isso se relaciona à falta de profissionais. Temos no município um número irrisório, insustentável de agentes de combate a endemias. Os meninos realmente estão fazendo milagres. São profissionais que estão trabalhando sem condições. Não tem transporte, não tem condições de trabalho para poder suportar um município feito gravatal, onde a gente só faz crescer e a quantidade de profissional permanece a mesma. Estamos enfrentando em todo o estado de Pernambuco um quadro de microcefalia que é nacionalmente conhecido. Então isso vem gerando um clima de desespero, de preocupação, não só para a população, mas para nós que somos servidores e que estamos diretamente ligados à questão da educação familiar. Tentamos fazer a parte educativa, esclarecendo para não deixar água parada, balde, plantinha, mas fica difícil quando o serviço público não tem o seu comprometimento. Como eu já havia falado, não é simplesmente fazer propaganda, não é simplesmente mostrar em raio, em televisão, e sim dar condições do servidor público fazer o que é o seu papel. Se não é dessa forma, a gente sabe o que acarreta, o que nos espera daqui a cinco, seis anos, com o número de crianças com microcefalia. Nós teremos que ter uma modificação não só na questão da saúde, na questão educacional, em toda a esfera. Nós teremos que nos adaptar à realidade de uma população que nós até então não sabíamos, não sabemos como trabalhar. São crianças que precisam de um acolhimento diferenciado, de um acompanhamento diferenciado. Isso para a saúde pública vem gerando uma despesa imensa, que se tivesse trabalhado com a prevenção não seria 30% do que vai ser daqui a 5, 6 anos. Teremos que capacitar professores para essas crianças, teremos que preparar a parte da saúde, porque precisa de fono, precisa de fisioterapeuta, precisa de todo um contexto que não seria 30% com a prevenção. Então, onde está o papel do, dos governantes nisso? Por que fecharam os olhos? Eu quero ressaltar, estamos com um índice de 15% de infestação. Quando se procura a instância maior, quando se procura a questão das GERES, a questão que rege o município, o que elas dizem? Não tem notificação, é mais uma falha municipal, por que não tem notificação suficiente para que a gente possa combater essa situação, esse índice de infestação? Porque os governantes municipais não tiveram a preocupação de aumentar o quadro de funcionário para que fizesse a tal notificação. O hospital que nós temos no município não funciona. Quando nós estávamos passando pelo o fim do quadro crítico das arboviroses, montaram realmente um ambulatório de arbovirose, que não durou dois meses, porque já entrou num momento onde a população já tinha passado pelo surto maior. Então, cadê a sensibilidade do governante para isso? Não tem a sensibilidade porque não escuta quem tem a informação. Trata um servidor público de ponta da base, como eles gostam de falar. O agente de saúde, o agente de combate a endemias é o ELO. É o alicerce, mas na hora de escutar não é isso. Trabalha com burocracia, com papéis que não trazem dados, por quê? Fica amontoado na Secretaria de Saúde, não faz as notificações, então isso faz com que não chegue na Quarta Gravatá Gravatar é conhecido por um clima maravilhoso, um dos, climas, um dos melhores climas do Brasil. Isso fez com que Gravatar também fosse conhecido como a cidade perfeita para o tratamento de Hanseníase e tuberculose. Nós temos em gravatar um alto índice de ranceníase e tuberculose que também não está sendo acompanhado da forma devida. Em torno de 3 a 4 anos nós não temos o dia D. O que seria o dia D? O dia de intensificação a esses programas. Teríamos o dia D de tuberculose, o dia D de ranceníase, o dia D de HIV, que é outra situação gritante no nosso município. Nós temos um quadro de HIV gritante no nosso município. Por quê? Há dois anos, mais ou menos, há um ano e meio, que nós conseguimos trazer o CTA para cá. Mas antes nós não tínhamos. Então, esse trabalho é todo voltado para Caruaru ou Recife. Infelizmente, os, porta... os pacientes portadores do vírus não sentem a confiança de se tratar no município. Então, procura municípios, circovizinhos, para fazer esse tratamento. É uma coisa que também nos complica, porque nós não temos os dados reais. Então, o que é que a gente precisa? Conscientizar os governantes a capacitarem os profissionais e realmente aceitarem os profissionais, as suas competências e as suas sugestões, porque isso muda o município. Conseguimos mostrar que quem muda o município são os munícipes e não os governantes, porque a maioria não tem o comprometimento que os munícipes têm.